Deixa mudar aqui, deixa eu ver esse clipe que o Guspin Tá mandando aqui também pra nós antes, calma Beijo no mar Dudu Pra que serve esse respire melhor? Vai, Luquinha e aí, galera, vocês falam? Luquian tá perguntando pra que que serve o respire me. É pra... Fala pro cara aí, galera. <música> Caralho, Guinarzão, que cara gostoso, mano Gostoso, mandar um gostoso pra esse Guinarzinho, mano Olha esse Guinarzinho, galera, na moral Não adianta flashar, galera Não adianta flashar Nem flasha, mano, só assim <mulha> Oriana, veio aqui fazer graça Posso ir pra casa agora?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 Travou, mano Peguei, hein Peguei firme, zé Tá fazendo gracinha demais aí, beleza Já toma esse ignite dá o um tiro na cara dele, é. Dá o um tiro na cara dele, é. Dá o um tiro lá, mano Tô tancando Parei de tancar Marquinhos, cadê o brinde? Tô esperando aqui Tô esperando o brinde pra tomar a minha aqui Aqui, pai Olha, o que, que é isso aqui? Olha eu! Olha, ficou, nossa, ficou. Ah, oh, vi. <risos> Topei com um cospobre indiano do Kenzer. Ele escreveu: Que isso, mano? Caralho é eu! Tem que fazer a cara de gostoso dele ali. Caramba, mano! Mas que susto, velho! <risos> Caralho, eu sabia que eu tinha andando pra matar ele, velho. Que loucura, hein, mano. <risos> Caralho, Penta, a o primeiro. Ah, qual é, mano? Pensa se eu desse Penta, Penta. tem de vida, meu é roubado que eu compro, né, galera, papo reto. Yeah. Uh! Caralho, isso foi muito podre, velho. Nice, galera, flashzinho pro prime ainda de caneco, ó. Parece que dá para entrar aqui, ó, dá para entrar aqui. Ó o Bardo ó, falou aqui, ó, flashzinho por Prime de caneco. Vai não, Chinão, pega não, Chinão. Flashzinho de caneco. Ah, Dali. Ué, faz gracinha aí, faz gracinha pra você ver, ô. Tadinho do Jim, mano, eu caguei na wave do cara <risos> Mas eu vou matar, mano, eu vou fazer valer a pena, bora Bora, bora, bora, bora, se matar valeu a pena Cadê a tá <risos> Tava em cooldown, zé? Coisa que coisa tem cronômetro Ih, não tem cronômetro não! Nossa, mas pode ir, pode ir que dá boa, pode ir que dá boa, Alessandro. Ixi, dá boa é o caralho, galera, olha isso, é o pior ROM do League of Legends, mano Olha, esse aqui é o pior ROM, mano Olha, olha é o pior, esse aqui é o pior, o pior roam do LOL. Esse aqui, ó. Sete tá top, tem TP. E agora? Fudeu, galera. Ai! Ó o... flashzinho por Prime, ó. O rapaz que tinha falado lá, ó. Olha lá, o Rafael. Manda esse flash pra cá aqui, Rafael. Flashzinho por Prime, pai. Muito que vim aqui, velho. Lavamos nós, né? Você vai aonde, Zé? Onde você vai? Eu quero que você fale onde você vai. Lavamos nós aonde? É que tem. Kill pro carry, kill pro carry Duas killzinhas, mano Caralho, que já tá sacanagem já, mano Mas kill pro carry, galera Kill pro carry, pelo amor de Deus Respeita a mamacita, beleza? Mas eu só vi a cabecinha, velho Bip, bip Bora Aonde, Marquinhos? Bora Só vem Vamos ter um encontro, ter um jantar ali, né Salve Salve pro Dark aí, beleza? No salve romântica aí do encontro nossa, ele ficou, mano, corajoso, hein? Cara! Tá mais, esse cara, bebê, mano?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 Dá GG, dá GG, tem um Minion, esse um Minion vai dar GG, mano Esse um Minion, galera, olha esse aqui, tem que proteger ele Protege o Minionzinho, mano Esse um Minion dá GG Nossa, olha a partida que nós vai ganhar, mano Olha, é só focar next, mano, eu aperto o instar na Zoe, eu aperto o InstaR nela Vai, foca o bagulho, foca o bagulho, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, fodas. bagulho, fogo bagulho, seriedade, seriedade. JR, meu conselho é deixar a live aberta. Um beijo para você e um beijo de língua Caralho. pro seu caramujo que está que sempre isso, depilado. Cara. Galera, olha o minionzinho, mano, mais conhecido como Claudin. <risos>